A Festa da Democracia Brasileira no TSE, as fofocas, as piadas imbecis e os memes idiotas que constituem agora o método de comunicação preferido da mídia corporativa nativa brasileira adotados também em boa parte pela alternativa forneceram a camuflagem necessária para encobrir a abertura de mais um capítulo no livro da Guerra Híbrida de René ou Colonização do Brasil. Trata-se da cerimônia de posse de Alexandre de Moraes no TSE. Realizada recentemente em Brasília, a presença de Alexandre de Moraes no STF já é por si só um atestado do recrudescimento da guerra híbrida imperial contra o Brasil. Este ministro foi indicado por Michel Temer, vice-presidente de Dilma Roussel, a partir de 2014, e um dos principais conspiradores e protagonistas na crise política que levou ao impeachment basicamente legal e legítimo. Como alguns ministros no próprio STF já admitiram. Temer, que governou por pouco menos de dois anos, estava implicado em muitos dos atos alegados que justificaram a deposição de Roussel, sem contar a miríade de controvérsias relacionadas ao seu histórico de corrupção. Mas mesmo assim indicou o um ministro do STF, cargo vitalício no topo da hierarquia do judiciário brasileiro. Resumindo. Pode-se dizer que a própria presença de Moraes na corte é ilegítima, a presidência do TSE em princípio, ocupada por rotação entre os ministros do STF, já que a votação ou eleição do presidente do TSE foi convertida em um ato simbólico pelo próprio STF procedimento que constitui um ato meramente protocolar e administrativo. Ou, pelo menos, é assim que deveria ser. No caso da posse de Moraes, viu-se uma cerimônia comparável ao coroamento de um rei. O presidente da república atual e quase todos os ex-presidentes desde a redemocratização estavam presentes, bem como militares, senadores etc. Sem contar a transmissão ao vivo, com direito a comentarista e tudo mais. Discursos pomposos e vazios sobre a importância da democracia no Brasil, mas a democracia no Brasil não está especialmente ameaçada, ou melhor, a nossa democracia não está mais ameaçada do que sempre esteve. Pelo menos desde que adotamos urnas eletrônicas devidamente encriptadas e não auditáveis e permitimos que as corporações midiáticas nativas, todas colaboradoras da ditadura militar operem ao largo dos mecanismos de regulação mais básicos. Sempre difundindo o que há de pior em termos de cultura e entretenimento, executando uma agenda política antinacional explícita. Sem contar o Banco Central Autônomo e o Ministério Público Independente Leia-se livre para coordenar esforços e fazer acordos com órgãos de inteligência estrangeiros, para atuar contra interesses e sequestrar o patrimônio de pessoas físicas e jurídicas brasileiras e as tantas outras quimeras que compõem a nossa torturada ordem democrática. A ironia da situação convertisse rapidamente em escárnio, quando percebe-se que o atual superguardião da democracia será ninguém menos que Moraes, que aprendeu rápido o suficiente com Mendes e se tornou o mais ávido e despudorado antidemocrata dos últimos anos. Trata-se do mesmo Moraes que tem se engajado na perseguição ao PCO, visando a sua supressão completa do espaço de comunicação. Ele que recentemente ensaiou e depois retrocedeu bloquear o Telegram no Brasil. Moraes decide o que é verdade ou mentira nos meios de comunicações brasileiros, obviamente processando os mentirosos, se qualquer coisa, o ato pomposo de sejamos sinceros, bastante cafona que marcou a rotação de presidentes do TSE, assemelhasse mais a celebração de um apeto de mãos coletivo, ou como diria um amigo. Uma puxadinha de rabos coletiva entre ratos, celebrado entre os diferentes setores da classe política e dirigente brasileira. E isto nada tem a ver com democracia. Jamais poderia ser sobre democracia depois da visita de Vitória Nulan que veio conversar sobre. Democracia, sobre o que foi então aquela pantomima pomposa e grotesca, Quais seriam as garantias que os mestres de marionetes que esticam as cordas da classe política brasileira obtiveram para chancelar a democracia brasileira com tanto entusiasmo? Só podemos imaginar, 1, um, Consolidação da Juristocracia Nacional, com o STF como ponta de lança e principal garantidor do regime neocolonial junto às elites imperiais. Note que na Carta Manifesto Devotada à Defesa da Democracia. Fala-se de soberania popular que é uma grande fantasia e não sobre soberania nacional, 2. A irreversibilidade das privatizações criminosas do passado e a continuidade da liquidação dos ativos população incluída, claro do Estado brasileiro. Aqui entra a internacionalização da Amazônia e a privatização dos recursos hídricos que foram vendidos, sem serem de fato vendidos, com as hidrelétricas da Eletrobras. 3 – Manutenção do Brasil como um anão geopolítico, submisso e subserviente ao Império Ocidental e longe de uma aproximação assertiva dos parceiros dos BRICS. Nem falar em articulação de interesses nacionais e inserção na nova ordem multipolar, estes são eixos principais em torno dos quais a política doméstica externa do Brasil vem executando uma órbita descendente nos últimos anos. E claro! tem-se ainda a total marginalização da população no processo político e decisório do país. Com uma população tão anômica, confusa e cabisbaixa, e partidos lideranças políticas moral e eticamente falidos, com uma militância tão iludida e ingênua, nenhum golpe de Estado, mas, é de fato necessário. O amplo acordo contra o povo e o país, sendo a escolha de menor custo benefício para a elite compradora local, pode ser celebrado com toda a pompa, sob os holofotes e câmeras. Foi isso que aconteceu na posse do TSE.